E aí, minhas queridas, meus queridos beats de pessoas, Guilherme aqui, sejam todos muito bem-vindos ao canal. E nesse primeiríssimo vídeo, eu quero que você aí do outro lado saiba o que vai rolar aqui no canal, além, é claro, de acompanhar essa ilustra de Star Wars. Mas antes de começar, já solta o seu like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber todos os vídeos. Seguinte, galera, pra quem ainda não me conhece, prazer, Guilherme, mora em F-Polish, que é também conhecida como a Ilha da Magia, capital de Santa Catarina, tenho 26 anos. E sou um daqueles caras nerds que curte umas artes, e é por isso que eu resolvi fazer esse canal. Eu sempre pensei em ter um canal, até já tentei uma vez, mas não deu muito certo. Isso foi na época dos vloggers, sabe toda aquela raça, Felipe Neto, Peça Siqueira, Kawai Moura, ali por 2010. Então agora, exatamente 8 anos depois, eu resolvi tentar de novo. Com outras coisas em mente, é claro. E um projeto que tem muito mais a ver com o que eu gosto e quem eu sou, que vai começar com uma simples forma de concluir trabalhos pessoais e me ajudar a evoluir nas artes. Então, a princípio, não esperem aquelas artes poderosas bem finalizadas, até porque não vai rolar. Hum. Mas eu pretendo trazer um like bem legal de conteúdo para vocês, onde a gente vai ver desde desenhos, pintura digital, talvez tradicional, se eu tiver muito afim ou tiver os materiais que eu preciso para fazer isso. Modelagem em 3D, vou fazer umas paradas estilo Faça Você Mesmo, bem raramente, mas vai rolar. E. Como eu sou apaixonado por games, é óbvio que eu não ia deixar isso de fora do meu canal. Nada muito tradicional do que vocês já estão acostumados a ver por aí, mas eu espero que vocês curtam quando esse conteúdo sair, até porque vai ter participação dos amigos. Ah, e claro, não faz sentido eu criar um conteúdo como Diário Evolutivo, se vocês não souberem onde eu tô. Ou melhor, como é que tá o meu desempenho na área artística? E foi pensando nisso que eu trouxe alguns desenhos aqui para vocês terem uma noção do quanto eu evoluí ou do quanto eu ainda posso evoluir. eu selecionei alguns aqui porque eu sei que se eu for mostrar um por um vocês não vão ter paciência de ver o um vídeo todo porque ele vai ficar longo e vocês não têm saco para vídeo longo vou começar mostrando esses nove desenhos que eu fiz desde as coisinhas mais antigas que estão, vão ficar aqui em cima e as mais recentes que vão ficar aqui embaixo Está aí na tela para vocês conferirem, como vocês podem ver, tem de tudo um pouco, desde criação até cópias. Inclusive, no que diz respeito à criação, essa fusão do Scyther com Kill Boney é uma bem recente, eu fiz ali pelo final de 2015 por um desafio de um, de um canal gringo, o nome do canal é Draw with Chaser, ele dá algumas dicas de desenho que é muito importante, é bom que vocês deem uma olhadinha naqueles, naquele canal caso vocês entendam de inglês. E o cara tem até um aplicativo pra ajudar na hora de fazer um desenho. isso é onde eu cheguei até agora. Mas e daqui? Onde eu quero chegar? Pra que fazer o canal? Qual o sentido da vida? A intenção com isso são duas. Eu quero inspirar vocês que curtem desenho a saírem da zona de conforto e ralar pra aprender assim como eu tô fazendo. Já pra vocês saberem, minha vontade pessoal é de trabalhar na indústria dos games. Então, tem que ralar bagarai. E a segunda é claro conseguir finalizar todos os projetos que eu começar. Se não chegar até o fim, ao menos a é um ponto aceitável, legível daquele desenho, pintura ou modelo. Mudando de assunto rapidinho, recentemente eu tinha começado uma faculdade de design de jogos. Um professor perguntou para os alunos: em que área da indústria vocês pretendem atuar? Isso me fez pensar muito do porquê diabos eu estou fazendo faculdade e não focando na especialização da área que eu realmente quero atuar Que é a parte artística da indústria, a modelagem, são as pinturas, essas coisas Então eu acabei saindo da faculdade Aí, só pra deixar claro, isso não vai ser um canal de tutorial, tá legal? Estamos conversados, não tô aqui para ensinar ninguém Até porque eu não tenho a base de conhecimento suficiente para isso agora Agora falando um pouquinho sobre a ilustra como vocês podem ver eu fiz a Ray do último filme da franquia Star Wars, Os Últimos Gerais. Aproveitei para praticar um pouquinho do que aprendi no curso do Guilherme do canal Palavra Energy, que é um curso de introdução à pintura digital e é muito interessante. Se você curte pintura digital, vale a pena dar uma olhadinha. Eu usei a técnica que ele ensina no curso, que ele deu o nome de Técnica do Dragão Branco. Mas vocês também podem encontrar essa técnica na internet como Occlusion painting". Pain, painting. Painting. Painting nada mais é do que criar a pintura com uma forma que parece uma estátua branca, onde só onde só aparece a iluminação do objeto e as sombras de volume de contato. Que são sombras onde a luz tem mais dificuldade de entrar, então elas vão ser bem escuras. Depois de fazer isso no Photoshop, você pode colocar uma camada em Multiply ou Multiplicação, caso você esteja usando Photoshop em português, e voilà, você tem a base da sua pintura pronta. E foi mais ou menos o que eu fiz. Não aprendi muito em detalhes como texturização da faixa, de roupa, de pele, só deixei assim mesmo e coloquei uma luz de recorte para ficar maneiro. Uma coisa que eu comentei com os amigos é que essa luz acabou parecendo um daqueles adesivos de caderno, sabe? Mas enfim, recapitulando e voltando ao assunto sobre o que vai rolar no canal, o que mais vai ter aqui são desenhos e mídia tradicional e digital, bem como pinturas digitais e tradicional talvez, não sei, vamos ver se vai dar certo. Modelagem em 3D, e talvez tradicional, porque né, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu acho que eu vou tentar alguma coisa para vocês. Conteúdo sobre games e os famosos DIY, ou faça você mesmo. E algumas coisitas mais. A ideia inicial é ter vídeo todas as terças, a partir das 9 da manhã. Claro que o horário não faz tanto sentido, porque o vídeo vai ficar salvo, vocês vão poder ver a qualquer horário. Mas é bom para vocês saberem quando voltar, né? Por hoje é isso, mais uma vez se inscreva no canal, deixe seu like, porque isso ajuda muito o crescimento do canal. Se você quiser me seguir nas redes sociais, vai estar tudo aqui na descrição, a página do canal no Facebook, no Insta, e se você tiver afim de me seguir também, eu vou deixar meu insta pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse primeiro vídeo, foi uma apresentação rápida do canal, ou pelo menos eu acho que foi rápido. Vejo vocês semana que vem, abre na bunda e eu fui!